Olá meninas, assim, eu vou vos fazer mais um vídeo, um, é um vídeo de bases, as minhas bases que eu estou normalmente a utilizar. Assim, elas são, tenho aqui cinco, tenho aqui sete bases, como vocês podem ver. Eu vou vos explicar uma de cada. Uh, espero muito que vocês gostem do vídeo. Assim, primeiro eu vou começar com esta aqui da Kay esta base aqui, é minha é número 4, é um bronzer 4 é mata e assim eu comecei a utilizar esta base aqui se não estou enganada, comecei a utilizar o ano passado, vocês não têm noção esta base aqui hidrata a minha pele e deixa a pele muito bonita mesmo e eu estou a adorá-lo eu já fiz esta base esta, esta, esta base aqui Muitas, muitas maquilhagens. Por isso aqui, é assim, ela foi uma das favoritas do, do mês de setembro, se não te nada, estamos em outubro. Uh, porque ela já acabou mesmo, só tem um bocado, se calhar só dá para dois vídeos. Eu estou adorada porque ela é muito boa, hidrata muito bem. Eu gosto porque esta base dá bem comigo, com o meu tom de pele. Por isso... Estou a mal é uma das minhas bases que eu já utilizei, mesmo favoritas, mesmo, mesmo. Por isso vale a pena utilizar, vocês que gostam da base da Mary Kay, uh, os produtos normalmente da Mary Kay são bons, mesmo. Por isso, esta é uma das minhas bases que eu estou a mal, mesmo. Bem, depois ainda tenho aqui uma base, uh, eu acho que vocês já conhecem, é a base da Avon em mousse. Ela é assim, bem, é assim. Eu vou explicar a diferença desta base aqui é, em líquido, a é da Mary Kay, e a é da Von é em mousse. É assim: a, a vantagem da, da, da base em mousse é que ela, é, não sei, a mim no meu rosto eu não gosto porque ela não, não, não hidrata. Ela não hidrata uh, e não deixa uma boa cobertura, por isso, eu já usei bastante. Como vocês podem ver, já está mesmo quase a acabar. E sabem, sabem o que é que eu faço com ela? Eu utilizo ela como corretora uh, para corrigir as olheiras ou mesmo como fixador de sombra e dá muito jeito mas também eu amo esta base que ela já está mesmo no fim e se não estou enganada foi uma das minhas segundas bases que eu utilizei bastante e ela traz aqui uma esponja que já está toda nojenta olhem para isto eu adorei utilizá-lo e também uma das minhas bases favorita eu comecei a usá-lo também o ano passado e estou a amá-lo este aqui é, é o número 9, um, caramelo, acho que é assim que está escrito, e eu adorei utilizar o por acaso, adorei mesmo muito, vale a pena. Bem, depois ainda tenho aqui esta base também, esta base aqui é da Avon também mas é assim, esta base hum, eu não gostei porque ela não é tom da minha pele ela é mais para um pouco para as peles claras assim, morenas, essas pessoas assim pelos pés morenas essas coisas mulatas também podem utilizar uh, mas eu, eu mandei vir esta base porque hum, eu ia fazer uma maquilhagem muito diferente mas depois uh, aconteceram coisas que eu não fiz. Então ela está ali arrumada. Por isso é que eu decidi fazer como uma, como uma das bases que eu tenho aqui em minhas coisas. Depois ainda tenho aqui um bever Queen. Vocês já conhecem este aqui Bem, este bever Queen daqui. Um, ele não é bem... Não é bem... Uma base, conforme dizem, assim, este aqui, este é uma pré-base que é para a gente hidratar uh, o nosso rosto, que é para a gente substituir, se não, não quisermos utilizar a base, podemos substituí-lo com este aqui, com este produto que é muito bom. Ele para além de, de cobrir as manchas hidrata bem. Eu pelo menos estou a adorá-lo e ilumina, deixa um, um brilho no rosto que é mesmo muito bom eu comecei a utilizar, se não estou enganada um, em agosto acho eu eu também não utilizo todos os dias porque assim, eu não gosto muito por várias coisas, não eu utilizo só umas uns pinguinhos na cara, depois eu vou esfregando no meu rosto e já está e depois se quiseres, podes mesmo aplicar um pó não aplicas a base, eu normalmente faço assim, mas vocês, vocês são de frente, não sei como é que vocês uh, fazem Por isso fazem também um vídeo explicado do vosso bebê, Fico que isto é muito bom Isto dá como um hidratante, o vosso creme do rosto mesmo É muito bom, vale a pena utilizarem, por isso eu também estou a adorá-lo um, E é uma das minhas bases que eu tenho cá a casa Bem, depois ainda tenho mais uma base em mousse esta aqui é da Avon da também, da ele é assim. Eu vou vos mostrar. Esta base aqui é nova mesmo, vocês estão a ver. Aqui o espelho ainda tem aquele plástico. E vocês estão a ver que eu ainda não utilizei. Um, Esta aqui é silva. sel selva E é muito boa também. Este é mesmo do... Ups, já fiz aqui uma sujeira. E ela tem aqui, é, tem aqui uma esponja que eu ainda nem utilizei uma esponja branca e assim eu não gosto muito base em mousse, por isso está ali a arrumar se calhar vou oferecer a alguém para quem que seja também é, e depois logo se vê que eu já fiz aqui uma sujeira nos meus dedos bem depois ainda tenho aqui uma coisa que eu vou mostrar é uma base é, mesmo mesmo mesmo muito boa, eu ainda não utilizei, mas eu já estou a me imaginar a utilizar esta base aqui esta aqui eu já tirei umas fotos, esta aqui é da Eva Rocher, eu já tirei umas fotos ah, publiquei no Facebook, se não tenha nada, e no blog a dizer que eu estou a mal esta base, é mesmo muito boa, vocês já têm e ela tem um cheiro assim hum. Meu Deus! E e aqui diz que é o beijo chocolate. Ah, deixa eu ver se eu consigo vos mostrar que esta máquina que às vezes não foca. Vá lá foca, foca. Vocês conseguem ver, está aí beijo chocolate. E é assim, eu ainda não comecei a utilizar, mas já estou a imaginar assim a utilizar a base e tal vamos lá ver como é que isto como é que estou vai a funcionar com o andar do tempo depois ainda tenho aqui uma base esta base é nova da Von que eu sei que vocês conhecem esta aqui é desde aqui Natural líquida. é assim Esta base se, se você Ali em sua casa tens uma dessas bases, você já sabe como fazer. Pegas na base, agitas mesmo, porque se tu não agitares, a base vai ficar parecida tem água. Por isso, antes de utilizar esta base, agitem, por favor, mesmo muito, nem que for uns 30 segundos ou 20, vão agitando e depois apliquem, porque se, quando, se vocês pegarem no, na, no frasco da base e porem como vocês utilizam, não sei e porem no rosto o vosso rosto vai ficar assim todo, sei lá com uns riscos, porque assim se a gente não, não ajeitar, nós não vamos ter a base no, no, no rosto e vamos ter, parece que temos o óleo ou pressa água, por isso Uh, eu conselho que eu gostou E bem, é assim: ela é. Hum, que diz que é Nude. Nude, acho que é isso que se diz. Eu vou tentar vos mostrar aqui o número, número 30. Vamos ver se isso dá. Que a Clara Focou. Fouca, foca, foca, foca. Não quer focar, mas eu acho que essa base também é boa. Quando acabar as minhas eu vou começar a utilizar, mas eu não sei quando, se calhar só o ano passado, que eu agora depois vou começar a fazer o curso de maquilhagens uh, no próximo mês e vamos ver. Bem, depois ainda eu vou fazer, vou-vos mostrar aqui uma, uma coisa que eu tenho, é o meu pincel, os meus pincéis, uh, é da Ismine, é assim, se vocês conseguem ler. Eu vou abrir aqui que é para vos mostrar. Não sei se ele vai ficar grande. Vocês já sabem que ele, ele vem assim. E depois aqui a gente. Ah, depois aqui nós vamos pondo o, o pincel. Ele traz aqui um plástico. E traz 12 pincéis. Eu vou vos mostrar. Cada um deles. Eu não preciso deste plástico. É assim. Eu, normalmente, eu. eu traz 12 pincéis. Normalmente é assim. Eu. Já tenho ali também os meus pincéis. Uh, um pincel assim, chatado. Que eu vou-vos mostrar aqui. É o da Von. Está uh, aqui. Este aqui. eu é da Von. Como vocês podem ver. Está aqui escrito Avon. É eu não gosto destes pincéis. Vou ser sincera. Não gosto mesmo. Sério, não gosto. Porque eu não gosto porque assim. Mesmo que você estiver a espalhar a base. Eu acho que ele não espalhar bem. Deixa assim uns, umas linhas. Sabem? Eu não sei. Eu não aplico também o corretor com ele. Eu prefiro aplicar com este aqui. Este aqui. Que é o da, da Elf. Este. Aqui eu aplico o corretor, por isso não gosto. Eu não sei o que é que eu vou fazer com este pincel. Não sei, vamos ver. Pode ter que dar jeito para fazer umas coisas. Ele é assim: uh, aqui é o nome e, e é muito grande. Estão a ver a diferença? Estão a ver a diferença do pincel? Ele chega aqui e este aqui. Este aqui é muito grande, parece ser aquele da, da MAC, acho eu, tem assim um estilo, parece aquele da MAC e eu não sei se eu vou utilizar como a, para aplicar a base o corretor, não sei, eu vou ver, depois eu vos digo alguma coisa bem, ainda depois eu tenho aqui um outro pincel, esta aqui bem, esta aqui normalmente as pessoas já tenho visto muitas pessoas utilizarem para aplicarem a base. Mas eu não aconselho porque, assim, este pincel, olha para este, ele tem, é muito mole. Está bem que os pincéis, as é, cerdas é, é de sintética, não sei como é que se diz, tem que ser mole. Mas eu não sei se isso dá para aplicar. Não sei, eu não me dá jeito. Eu normalmente, eu aplico este aqui, o da réplica da Sigma. Eu gosto porque ele é durinho e dá muito, muito jeito que é para a gente aplicar a base. Mas este aqui não sei, não dá. Não vou utilizar para aplicar a base. Eu vou aplicar o, o blush mesmo. Eu sei que, que dá, que é para aplicar o blush. Vamos ver. Pelo menos é o que eu sugiro, é a minha opinião. Agora vocês não sei, vocês têm a vossa opinião. Não posso dizer nada. Como é que vocês fazem essas coisas. Bem, agora eu tenho aqui este aqui. Este aqui é para aplicar o blush. Mas eu como já tenho ali... 2 pinças para aplicar, dois, não, tenho ali 3 pinças para aplicar o um blush, eu optei ela aqui, optei, optei aqui por utilizar um, o, o bronzer, como vocês estão a ver, aqui assim, que é para aplicarmos o bronzer, aqui o iluminador, tanto faz. Eu pelo menos eu optei assim, eu optei por utilizar o bronzer Agora vocês não, não sei Porque eu também já tenho ali muitas pinças para utilizar base E não adianta, mais, desculpem para aplicar o blush E não adianta este aqui utilizar também o blush Vou utilizar para aplicar o corretor e Depois ainda tenho aqui este aqui, que eu adorei Este aqui Até para aplicar o pó, dá porque ela é assim grande Como vocês podem ver para aplicar o pó dá jeito por acaso também se calhar aplicam o blush mas eu acho que o blush não dá porque se a gente aplicar o blush vai ficar muito borrado se calhar o pó dá jeito é o que eu sugiro agora vocês é que sabem como é que vocês vão fazer como é que vocês fazem com os vossos pincelos. e depois tenho aqui a escova que é para pentear as pestanas Uh, tenho aqui ainda uh, este pincel aqui, que é para aplicar sombra, que é para esfumar, este até se calhar é para esfumar aqui assim no côncavo, dá jeito, porque este não é mesmo que é para esfumar, porque a sombra não dá, é mesmo para esfumar. Bem, depois tenho aqui este pincel, como dizem pincel caneta, acho que é isso, que é para gente aplicar o batom. É mesmo só para aplicar o batom. Mas assim, eu não, não, não aplico o batom com, com os pincéis. Eu normalmente aplico mesmo com o batom e vou aplicando. Mas assim, se a gente vai tirar um curso de maquilhagem, né, eu acho que temos que aplicar com o pincel. É até bom conselho. Por isso este aqui eu sugiro para aplicar o batom. Bem, depois eu ainda tenho aqui dois pincéis bem este aqui parece ser aquele pincel da réplica da, da MAC não sei se vocês estão a ver porque ele tem assim um bicorinho assim gordinho que é para gente esfumar também até dar jeito este é mesmo para esfumar Uh, depois ainda tenho aqui também um pincel, uh, também grande, mas este pincel também dá para esfumar. Até dá para aplicar também sombra, porque ele é assim um bocadinho achatado, como vocês estão a ver, ele é achatadinho. Mas também esfumar o côncavo. Ah, eu acho que dá. Por isso também dá para aplicar a sombra ou esfumar, vocês é que sabem Fazem, vocês quiserem vocês também tiverem um, um kit desses pincéis aqui de 12 pincéis depois tenho aqui este também assim gordinho ah, eu já vos mostro aqui ele é assim, este aqui é mesmo gordinho como vocês podem ver parece a ah, réplica deste aqui mas não é, este aqui é da Von ele também é assim gordinho, dá para aplicar também sombra, para iluminar aqui o nosso, o nosso osso aqui do, do côncavo, dá muito jeito, baixo do côncavo. Ah, depois eu tenho aqui também um pincel, que é para esfumar, este aqui também dá para esfumar, porque ele é assim um pouco, tem aquele formato que é mesmo para esfumar. Depois tenho aqui este aqui, que é aquele que tem assim as cerdas assim curvadas, estão a ver? Que é para a gente, até mesmo se for para aplicar o eyeliner, que é para a gente fazer o eyeliner, eu acho que dá e é muito bonito também, vocês é que sabem. Bem, depois ainda tenho aqui outro, este aqui. Eu não sei, eu este aqui uh, não sei porque aplicar o eyeliner com esse não dá, só se for também para aplicar o batom Eu acho que dá, dá jeito bem então este foram os meus foram Um vídeo que eu fiz 12 em um, as minhas bases Explicar as minhas bases que eu utilizo Que eu ainda não tinha feito E aplica, uh, explicar os meus pincéis que chegaram a semana passada tinha dito que eu ia fazer um vídeo explicar cada um e o vídeo está pronto, está prometido e aqui estão os pincéis, os pincéis estão aqui. Este guita até dá para a gente mesmo levar assim quando a gente vai viajar. Levamos assim na nossa mala e dá muito jeito mesmo. E eu como estou quase a viajar também. Vou levar se calhar para fazer umas umas outras suas <risos> e vai ser muito divertido é bem, espero que vocês estejam bem mesmo de saúde e tudo espero que vocês também gostem dos vídeos que eu gravei depois eu vou tirar umas fotos vou vos mostrar tudo, tudinho, tudinho, tudinho. um beijo para vocês que eu vos adoro muito mesmo e só é mais uma coisa, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, avaliem, dizem coisas que eu vou ficar muito contente, dizem o que é que vocês acharam das bases, dos pincéis e também dizem o que vocês acharam desta maquilhagem aqui com as minhas pestanudas falsas, eu vou ficar mesmo muito feliz se vocês avaliarem os meus vídeos, comentarem por favor. <risos> E também não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no meu canal, por favor. Eu vou ficar muito feliz. Dizem alguma coisa, comentem os meus vídeos mais uma vez, por favor. É que assim, eu tenho feito vídeos para vocês, mas vocês não comentam, não comentam os meus vídeos, não dizem nada. Tá bem, eu fico contente quando vocês põem um like. Não gostei. Também não fico, não fico contente, não fico, desculpem, não fico chateada. Eu até gosto. Agora, se vocês hum, verem, hum, por exemplo, vão, vão ao meu canal no, no YouTube e encontram os meus vídeos e vocês vêm comentem, avaliem, aí eu vou ficar mesmo muito contente, dizem alguma coisa, o que vocês dizerem Rosa, isto não está bom, isto não é assim, eu não vou ficar triste, até vai me ajudar a melhorar, já estão, vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer, por favor, então é assim, comentem os meus vídeos, por favor, por favor, eu vos peço, comentem, comentem, comentem os meus vídeos, avaliem, eu vou ficar mesmo muito, muito, muito... ou ficar super feliz. Mesmo, estou a dizer, é? Porque assim vai ser também uma experiência para mim. Vocês comentarem os meus vídeos, avaliarem. Vai ser muito bom. E eu vou aprender muita, muita, muita, muita muitas coisas com vocês. Por favor, dizem o que é que vocês acharam das bases, dos pincéis. Que eu acabei de vos mostrar aqui agora. Que eu vou ficar mesmo muito contente. E mais uma coisa para vocês. Muitos beijinhos. Uma boa... A semana que está a começar, uma boa segunda-feira, aproveite cada dia que passa, muitos beijinhos, tchau!